Muito bem, gente. Estamos voltando aqui com vocês hoje para mostrar aí algo bem especial, né? Que o seu Zé Paulo Ferrari foi, acabou de chegar lá da roça. Você foi lá especialmente para colher essas maravilhas aí, né, Zé? E aí, tá tudo bem, Zé? É, graças a Deus. Ó, um amigo meu que conhece lá o pessoal da roça, lá, que tem amizade lá, e ele fez muito favor para aquelas famílias lá. Hum. E de vez em quando, rapaz, ele vai lá para colher essas coisas aqui. Aí, hoje ele me chamou. Pronto. Hein. E eu tive a graça, a oportunidade, né, pela misericórdia de Deus, de ir com ele. Chegamos lá, sabe que fartura? Lá tem fartura, meu amigo. Lá você não passa fome, você não, não, não precisa comprar mistura. Lá você vai direto no pé lá e já fala, eu oh, quero comer um pepino hoje Vai lá, corte no pé Maravilha Quero comer uma abobrinha, vai lá e é, compra Mostra o tamanho das, não, da, lá, pega da, no pé, das maravilhas aí, olha só Vai lá pega uma abobrinha, hum, já faz hum, empolgada hum, lá na hora comida na hora Quer um pimentão, vai lá, ó, um pimentão Paiado tudo agora há pouco, questão tudo de três horas atrás, né? Olha olha Então, lá você tem fartura demais É uma roça só disso aqui, ó É, é perder de vista Lá o pessoal só planta isso e agora a próxima safra que eles vão plantar, agora que vão colher, é cabotear. Cabotear, hein? Aí nós hein? vamos voltar lá para pegar hum, cabotear. Os bolinhos de cabotiar do Zé, hein? Então, aí nós vamos fazer uns bolinhos. Rapaz, você tem que ver que maravilha. Olha aí, olha, olha, olha tá só. Vida. Olha, uma baciada, hein, que você pegou lá, hein, rapaz? Olha então. que maravilha. Ei, Sobreira, hein? Você gosta de abóbora, Sobreira? Ei. Alô, Sobreira. <risos> aí, Sobreira, ó. <risos> olha aí. Da roça. Olha o tamanho da bichinha, hein? Ah, não, tem, tem que falar bichinha, né? Que falar bicho dá problema, não dá, né? É, então. É, é, é. É. A gente quando vai nesse lugar assim, só fica na cidade, e a gente quando vai nesse lugar assim pra correr do pé, pra trazer fresquinho pra casa da gente, nossa, você parece que é, renova as forças da gente, renova não, a Com certeza. Vida. Olha só, eu vou até aproximar, mas você, é, é, estica a mão aí, ó. Olha que maravilha que é isso, ó. Eu, Olha. Olha. Hum, caiu, pode, caiu. Deixar, pode deixar que nós pegamos outra ali. Caiu, pega olha aí, só. eu pegar aí. Peraí. Aí, ó. Hum, isso aí, uma abóbora dessa aí dá, dá mistura para comer, não é sobra ainda, né? Sobra, que tem, tem moleque aí. que não gosta, né? Um pepino desse, ó. Olha aí. Você vai para esses lugares assim, né, nessas roças assim, lá você tem ânimo para viver, você quer viver, você tem é, um, um, um suporte pra gente poder ter coragem, para prolongar a vida. Uma pessoa que mora na roça, que tem tudo isso aqui, ó Acho que ele vive 100 anos É, a, a vida é outra, né? O, a Não, em o contato barco. com a natureza é outra coisa, olha só Pode que você chega lá na roça e já sinta o cheiro de, de bobrinha Sinta o cheiro de pepino de, de pimentão é, que é, é maravilha, viu? Não tem o que falar, viu? Maravilha, mas, ó, vou mostrar ali pro pessoal ali aquela... Você é, entra, pô, você consegue entrar um pouquinho ali no meio ali da... Daquela micro horta que você tem ali? Parece que tem uns negócios ali plantados e tá, já tem. Tem, tem até umas coisinhas ali nascendo, né? Tem. É, eu não sei que você, é, o que O que é aquela que... Ah, eu não entendo muito bem, não. Mostra lá pra nós o que, que é aquilo. Eu vi umas frutas ali, sei lá o que. Vamos Aonde? lá. Aonde? Ali, ó. Entra ali onde a irmã Maria tá, tá ali sentada. Aqui no meio, aqui, ó. Aqui? É. E aí, irmã Maria, aí, manda um alô pro pessoal aí, ó. Alô, Eita. alô, pessoal. Um abraço a todos. É, irmã Maria tá descansando em sabadão, hein? Eita... É o sabadão merecido para descansar, né? Aqui, ó. Isso, vai entrar no meio da, do mato aí. Mostra aí para nós o que, que é isso aí, ó. Olha, olha. O que, que é isso aqui? É, é giló? O que, que é aquilo ali, Zé? Aonde? Ah, aquelas coisas ali penduradas, eu não conheço nada, hein? Isso aqui é guapo. Guapo? Isso aí guapo. É, é, é o que? Remédio, é? É, remédio. Você tá com uma cara gorda hoje, a é impressão minha ou é a câmera que tá. Não, é impressão. <risos> isso aqui, ó... <risos> Aqui ó, isso aqui veio lá de Jardinópolis. Veio lá de Jardinópolis, oh. já tem vários lugares, Todo, todas é ca as casas que eu moro... Cajamanga isso aí? É, Cajamanga Anão. Anão? É, uns um falam Cajamanga menino, outros falam anão. É uma coincidência, é. você pegar sempre esses anão assim por causa do tamanho teu. É, não, é porque... A velha tá boa, né? É, não, eu é. não gosto de coisa alta, não ah. gosto gosto coisa baixinho, entendeu? É. Olha aí, ó. <risos> entendeu? de guapo aí, ó. Olha aí só. É e esse, esses cajamanga vem desde lá de Jardim Nobre Vem vindo, vem vindo, vem vindo Você traz a muda e pega fácil assim, é? Né? É, eu planto e lago lá É quando você chupa o, a, o cajamanga Aí você guarda a sementinha Ele hum. seca, você planta Aí tem sempre cajamanga Aqui nesse pedaço aqui não tem E essas folheiras? Goiabeira, mas, tá, mas a anã também? É anãzinha, ela não cresce tanto assim não Ainda não é. tem, ainda não é época, né? Não, ela, ela tem alguns frutos aqui, olha Aqui ó, aí, ó. Tem alguns frutinhos que oh, estão assim aí. Tem ó. mesmo, rapaz, olha aí. aí ó. Já tem tá? Já tá começando, né? Aí, ali, vamos ali mais pra frente pra mostrar mais. Aqui, ó. Vamos então. lá. Você disse que tem uma galinha que tá chocando aí também, Zé? Aqui é a parreira de uva. Ó, oh, vai ficar chique, hein? Aí tem uma parreira de uva aí que eu plantei. Agora que ela começou a subir, entendeu? Hum, ó. E esse, esse negócio bonito aí, parece que tem flor, o que, que é isso aí? Isso aqui é bananeirinha de enfeite. A anã também. É Ou eu tô também. errado? É, nanzinha. Aqui <risos> em casa eu gosto de <risos> tudo pequeno, até minha esposa é pequena. Aí, ó. É. É pequeno, pequeno, mas com qualidade, olha né? Olha lá no manga lá, ó. Olha só. Nossa. tá repleto, né, de fruto, é, hein? É, aqui nós plantamos bastante, aqui, ó. Repleto mesmo. O então, aqui parece uma mini roça também, né, Zé? Esse aqui, esse sabe o é... que é esse aqui? Ah. Feijão anu. Feijão anu? Andu. Andu? É. Ué. Feijão andu esse aqui é outro pé tá de banana também, ó. Aí é, é de uma o pessoal, o pessoal da internet tá reclamando, Zé, diz que eu falo demais. Então. A hora que, que eu tô filmando, você. Lá, lá, lá, um pé de mamão que eu plantei, que, que eu joguei semente... Pé uma mão lá, lá na frente também tem outro. É, olha aí. Aqui, ó. Aqui é o galinheiro do Zé. É, aí que eu vou te mostrar a galinha que tá chocando. É, deixa eu só pegar essa aqui, a famosa bananeira, para né, Pra você que já assistiu aí o, o vídeo deles tirando aí um cacho de banana. É, aí que eu vou te mostrar a galinha. Vamos ver, tem galo brabo aí, não? Não, o galo é manso. O galo é, é manso igual o dono. Vixi. Olha só, o um galinheiro dá pra fazer uma casa aqui, rapaz. É, Já te falei, é traz a tua cama para cá, rapaz. É, olha aí. Vai, é boa. <risos> aqui, ó. Olha aí, tem, é, tem até uma tela aqui por cima, olha aí. Galinheirão bonito aí. Aqui a galinha tá chocando, ó. Hum. Olha rapaz. Você nunca, nunca inventou de criar um porco aqui não, Zé? Não. Tem lugar, hein. Porco não, não pode. Aí, ó. Olha aí, e ela fica quietinha assim? Ela fica até sair os pintinhos. O Diego me mostrou lá de Carandaí, né? Ele me mostrou aí esses dias uma galinha chocando, ele punha a mão, rapaz, os um bichos cabravos pra caramba. Hein? Nossa, aqui é mansinha, tadinha, quer ver aí? ó? Hum. Não, aquela, aquela lá ah, quase pegou. Avô, avô. Rapaz, ah. hum, meu Deus do céu, vai ser mãe, velho. É. Gatinho. Você vai ser pai ou avô? Sai fora. <risos> Ai, ai, ai. É ai. isso aí. Ai, ai, ai, olha É a vida do campo, a vida da roça. Essa aqui, esse aqui é o galo, é? É o galo. É o, o nome dele é Sabugoso. Sabugoso? É. O outro lá do Dito, lá, eu, eu esqueci o nome, mas tem um nome estranho, rapaz. É o galo do Dito lá, né? tem um nome esse esquisito. É nome duvidoso. É, então. <risos> Olha aí, que coisa legal. Eu, faz tempo que eu não, tinha, não entrava aqui. Ó, aqui. É, então. Bem espaço. Bastante espaço. Mas tem que arranjar mais galinha. Bom, vai nascer ali, né? Vai. Vai nascer ali. Vamos lá, vamos encerrar por aqui então. Mais uma participação do... Vamos de... vou te mostrar o pé de limão. Ah, vamos. Vamos lá então. Vou te mostrar o pé de limão. Vamos mão, lá não. então, deixa eu passar por aqui. Deixa eu passar por aqui. E tomar cuidado para não cair, né? Vamos ver. Aqui, as bananeiras estão sem, sem caixa nenhuma agora nessa ah, época, agora né? não é época né? é. aqui é um pezinho de couve aqui é um pé de cebola olha aí aqui é umas plantinhas da minha esposa é. olha o pé de limão lá, já tem, já tem limãozinho ó. natureza dentro de casa aqui ó. olha lá ó. Hum. o pé de limão, ele não cresce muito não ele é anãozinho mas e o gosto, é, é, é igual José? é azedo igual aos outros só, só o nome mesmo é, assim. nome e o tamanho né é. E aqueles pés de couve que tinha antigamente? Você arrancou tudo? Arrancou e plantou, replantou agora uns dias aí, ó. Uhum. É que eles tiram pra fazer.. Fazer, fazer, é, fazer farofa ontem, né? Ah, aquela farofa que a gente comeu lá foi feita da própria aqui mesmo. Isso, aqui da horta mesmo. É. Aqui, nós, vou te outro nós, aqui, nós comemos no almoço agora. Vou te mostrar o outro. Isso aí pra quem não, não conhece, é a Ruda. A ruda, que o pessoal, a maioria do pessoal critica tanto, né? Eles falam é. que isso aqui é coisa do diabo, mas tudo é criado por Deus. É, a ruda. é Geralmente o diabo gosta de pegar o emprestado, que, que é o, as coisas que é de Deus. Uai, isso aqui é uma rosa, Zé? É, né? É, é um pé de roseira que tá perto da ruda. Rapaz, mas que coisa linda isso, hein? Olha aí, agora que eu vi pelo focal da câmera. Moço de Deus. Aqui, né, Nós não tem uma chácara grandona. Não tem hum. uma mas tudo que nós tem aqui ó, é o suficiente para sobreviver e, e se alegrar com isso, entendeu? Se alegrar com a natureza. Tem aqui, hein? ó. Vou te mostrar o outro pé de limão. Olha só. Aqui, ó, vem pra cá, aqui, ó. Daí dá, Mas ali que dá. Aí, ó que logo o caminho vai dar limão é limão anão aí ó tá cheio disso aí hein? é a limão limão anãozinho anãozista ah, nada hein é ali ó acho que eu te falei lá o outro tá de mamão lá ó. é aquele ali tá bonito hein já hein ó Eita. logo logo tá produzindo já né já logo logo é aqui pela misericórdia de Deus pela graça de deus nós temos tudo que nós precisamos aqui tudo que nós necessitamos tem aqui nós não tem muito né mas Graças a Deus. Quando eu não tem os colegas vão lá na, na, na roça aí, ó. Fartura, né? E traz tá essas fartura aí, ó. Fartura maravilhosa. que é melhor do que isso? Maravilha. Tá certo. Tá certo um Vamos ficar de... De... por aqui, né? Tá certo que um quilo de picanha vai bem, né? Uma é. abobrinha também pega bem, <risos> né? É, mas é isso aí. Um abraço.